Bom dia, pessoal! Feliz sexta-feira! Hoje é sexta, eu amo sexta! E, e eu decidi mostrar pra vocês um pouquinho o behind the scenes de como eu tenho feito, estou fazendo os meus vídeos para o canal novo que logo, logo, logo tá saindo. Se você não deu uma ideia de nome ainda para o canal novo para concorrer ao potinho da marca do pozinho, mágico para fertilidade que eu falei, fertilidade, energia, tudo que eu falei no vídeo passado, corre lá, não, no vídeo da terça-feira passada, corre lá e deixa o seu comentário porque eu tô doida pra ver as ideias, você pode ajudar a decidir o nome do canal novo sobre endometriose e saúde, mas enfim, uh, vou mostrar pra vocês o behind the scenes, olha só. Tô usando essa luz gigantesca, a câmera ali. Esse quarto tá uma bagunça. Olha a realidade, né? Depois vocês vão ver lá o vídeo, eu tô toda bonitinha, maquiada, né? Que é o que aparece no vídeo, mas a realidade é essa daqui, ó. Eu só apareço daqui para cima, só me arrumei daqui para cima. E continuo com a calça de pijama. Hum... Os benefícios de trabalhar em casa, né? Olha a bagunça que tá esse escritório. Eu não consigo nem andar direito por aqui. Enfim, mas a história dessa, pra explicar essa luz aqui, eu vou mostrar rapidinho pra vocês o que a gente fez ontem de noite. Olha só. para filmar o evento para filmar, filmar o evento assim. Gente, vocês não imaginam o que, que é essa casa <risos> é, Foi uma experiência super legal uhum. Uma festa, a gente acabou de filmar um evento de 300 convidados Sabe o que, que eu fiquei pensando lá, ah. filmando? A gente está filmando um evento maior do que o nosso casamento <risos> Você tá não, o nosso isso, casamento né? tinha cerca de 300 convidados Não, tinha 200, 200 Eu acho 300 convidados Ai, ah, a gente sempre tem essa mesma discussão Eu, eu acho eu que é que... o, o pessoal que estava fazendo o do nosso casamento Chegou para mim perguntando se eles podiam pôr mais mesmo Porque estava faltando E isso era no meio E tinha umas 300 tá, pessoas é, E foram pessoas que, tinha, que não foram convidadas Mesmo assim Do tamanho do nosso casamento Gente, eu imaginei quando a gente combinou com ela com a pessoa, né, de, de fazer a filmagem Eu imaginei que o... Porque era da embaixada, né? Então o embaixador fez um discurso Eu imaginei que ele ia fazer um discursinho assim da grama ali para umas 50 pessoas <risos> Nossa, mãe, bem diferente do que eu imaginei bem <risos> Mas foi muito legal E deu Nós... um medo Nós fomos um medo. recepcionados nós fomos recepcionados pelo Embaixador Brasileiro na porta da casa uhum. Ele nos levou, nos apresentou, muito mostrou os lugares, boa. muito querido uhum. Ele é John de onde mesmo? Ele é do Roraima uhum. Conhecemos uma pessoa do Roraima <risos> De Roraima E depois encontramos, inclusive, alguns conhecidos que estavam na festa Foi muito legal Bastante gente Sim, se divertindo Sim, bem legal, bem legal E foi legal, a gente... Primeira vez que a gente usou uma luz essa luz sua é alugada, a gente teve que alugar equipamento, né? Porque não dá pra fazer feio. Vamos comer? Vamos! Vamos comer? Vamos! Vamos comer? Vamos! Legal, né? Gente, eu fiquei super animada. Eu tô editando o vídeo ainda. Quando tiver, assim que a. Não sou eu que vou. Não vou postar o um vídeo aqui no meu canal, né? Assim que a embaixada divulgar esse vídeo. Eu passo o link, se vocês tiverem interesse de, de ver como foi a festa lá na Embaixada, foi super legal Olha quem a gente achou Passeando na montanha Eu vou arriscar o vidro, tá? Tá Um filhote. Tchau, amiguinhos. Ai, que lindo! Bem lindo esse sim. Gente, que lindo! para o Dani começar a filmar Eu, a gente nem ia vlogar agora, mas é, ele trouxe cama, cam, a cama para fazer foto <risos> a câmera para fazer foto e a gente só veio, pegou o carro e veio passear aqui na região é, a gente está meio melancólico hoje sentindo muita, muita falta do lugar da região onde a gente morava antes e... A gente veio ver esse castelo aqui Depois o Dani mostra um pouquinho do castelo E a gente achou esse caminhozinho agora Que parece caminho de fadas no meio da floresta Tem um passarinho aqui outro lá. Essa, Olha essas frutinhas vermelhinhas na árvore Que lindo, no pinheiro Isso me lembra Natal Me soltou É Engraçado e a gente foi na igreja de manhã E foi bem emocionante E eu tô emotiva o dia inteiro Hoje a gente, de tarde, a gente viu um filme muito legal Chamado War Room Eu acho que em português é quarto de guerra mesmo Não sei, não tenho certeza E eu sei que eu já chorei umas 10 vezes hoje você chorou quando você viu o trailer? Eu chorei. Não, não o trailer. A gente viu o trailer, metade, e decidiu assistir o filme. Uhum. Daí eu coloquei o filme e apareci, começou a aparecer o, tipo, o símbolo da... Da produtora. Da produtora sim. do filme, eu sei lá o que, e eu já tava chorando. <risos> Acabei de cuspir agora. Vamos andar um pouco? Aham, uhum. vamos andar um pouco. Vamos aproveitar. É bonito aqui, né? É bonito, só que o nosso coração tá lá... Uhum. Ai, é tão duro isso A gente ama o apartamento onde a gente mora Muito mesmo Mas a gente não se sente em casa fora do apartamento, sabe? E a gente ficou Aparece também aí, dá um oi pra eles Ui, Tá escuro, tá, tá no fim do dia já É, acho que é seis e meia sete, Seis e meia depois mesmo Talvez então, é sete, sete, sete horas Enfim, a gente ficou sete anos morando lá, onde a gente morava antes, todo o tempo que a gente morou na Suíça uhum. até agora foi lá naquela outra região, então, tem que leva tempo pra se acostumar, uhum. né? É, é triste. Mas é, é... é maravilhoso aqui, aqui, né, onde a gente tá agora, uhum. muito lindo. Muito legal a gente ter descoberto isso e pipoca no cabelo. <risos> é, a gente vai passear agora. Então, mas eu queria desejar pra vocês uma boa semana. Espero que mesmo que vocês tenham uma boa semana de coração. Você quer falar alguma coisa? Não. Eu, eu, vou quero, passear. Fazer, eu quero fazer xixi. Hoje é o último dia pra colocar o comentário lá. Na, no vídeo sobre o giveaway, uhum. se você quiser ganhar um, um pote de um frasco de maca, você ainda tem tempo de ir lá sugerir um, no, uhum. no, um nome para o meu novo canal sobre endometriose e saúde. E eu tô fazendo assim porque eu tô com um friozinho na mão. <risos> Beijo pra vocês, gente. Até o próximo vídeo. Até. Com vocês, outono na Suíça. Come to believe that love is a bet Sometimes you win it, sometimes you lose it Sometimes it calls you right in